E daí, como que tá vocês? Deixa os atrapalhos Oi. aqui. hoje Lu! Tudo que bem? linda que ela está. Gente, que chique! Nossa! Já tá muito painel. chique. Muito chique, tô vendo o painel. Eu com esse meu óculos aqui, com essa luz atrapalhando, tava ótimo. Mas eu sem óculos não enxergo nada. Então, gente, como é que vocês estão? Me conta aí. Já estão preparados aí para o nosso Natal? Como é que tá aí? Então, hoje eu resolvi trazer para vocês essa live, né? Com muita surpresa, muitas coisas boas e convidei a minha querida Lu, como sempre, né? Para participar comigo, né? E ela, como sempre... Contar, né? tô... <risos> Estou aqui, vamos lá, está aqui. Muito obrigada, viu, Lu? Por estar com a gente aí, sempre acompanhando a gente, e sempre ali, quando eu preciso, tá ali a Lu me ajudando, né? Muito obrigada. Então, gente, a, a, eu queria perguntar para vocês como é que tá a produção de vocês aí para essa época de verão, primavera, né? Que é quente, é, é, é sabido que a época que mais a gente vende é no inverno, né? É a época que mais é. a gente vende. Isso não é segredo. Mas como que a gente pode fazer para conseguir, uh, conseguir vender no verão e no, na primavera? Como que a gente faz? né Qual é a, a peça que mais vende? Quais os modelitos que mais vende? Qual tecido usar para o verão? Né? Então, a, a gente preparou uma coleçãozinha aqui de primavera-verão. Vai estar tá mostrando para vocês, dando dicas, falando com vocês sobre como fazer, como, como que você pode, qual peça você pode caprichar, fazer. E também preparamos uma coleção de Natal, né, gente? As datas comemorativas são importantes, né? Então muito linda. É, a gente fez uma coleção show de bola. E também vai trazer uma surpresa para vocês, um, uma coisa muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, gente, eu... Primeiro, a gente quer saber de vocês, né, Lu? A gente quer saber do pessoal se eles. como eles se preparam aí para a, o verão, ou o verão, né? Como que eles se preparam? Vamos ver aí como o pessoal vai responder, como que eles se preparam, qual peça deles vem demais, se eles. E também. Boa noite, Ana Lúcia. Então, deixa eu responder alguma coisa aqui, o pessoal. Boa noite, Maria Tereza! Boa noite, Dalva, meu amor, que bom que você está aqui. Débora Munhoz, boa noite. A Cláudia Marli, que a doutora liberou ela para assistir nós hoje. Ô, oh, doutora, <risos> obrigada aí. Então, meus amores, então, vamos falar de coleção para o verão, tá? Então, para o verão, a gente tem que aproveitar e fazer roupas leves, né? Lu, fala um pouco aí de como que você vende, aonde você vende, como que você faz as roupas de verão. Então, as roupas de verão, uh, eu tenho, está tendo aqui é, agora o mês inteiro, todos os sábados, né? De novembro e dezembro também, até o perto do Natal, tem a feira do artesão, onde eu participo, que é na praça, no centro da cidade. Então, estou uhum. vendendo mais ali. E também é pega os encomendas ali, o pessoal vem pegar na feira também. E é bem apurado essa época, né? Pra gente ficar saindo levando condicional, não levava no começo. Tá bem, é bem complicadinho porque é bastante apurado. Como tem feira agora todos os sábados, né? Daí o pessoal vai lá direto. Eu assim, ah, tem roupinha? Tem sábado, eu vou estar na no... ah, feira, então vou lá, fica mais perto, né? E depende da locomoção de cada um, né é muito longe, né? Então, os tecidos de verão... Querida, a Dalva falou assim que sou expert nos tecidos, nos tecidos, né? Não é que seja expert. Eu vou testando os tecidos, vou vendo como é que fica, né? Eu não tenho medo de ir lá e cortar o tecido. Ah, tem um tecido tal, vou lá e corto para ver como é que fica o tecido caimento tá na peça, tá? Lógico. Preservando sempre o bem-estar do animal, né? Do pet ali, o conforto sempre, né? Sempre o conforto. A minha, <risos> a minha modelete aqui sofre. <risos> Então, procuro sempre as malhas de algodão A malha PP Tem a malha Baby também Que é super confortável é, Para cachorros que são alérgicos É antipilha e antialérgica também O Tricoline, isso é de alta Daí tem para os... A, a área de... Como é que é? Praia, né? Então, seria as sungas, né? Então, é, procure comprar sempre um... Um, uma microfibra que seja fininha, não aquelas grossas, grossonas. Tem umas que são as malhas geladinhas, aquelas elas são ótimas também. Tanto é que eu comprei esses dias ali, fininha, bem... Nossa, você vou fazer uma roupa para mim, porque é bem confortável. Então, vocês procuram sempre pegar na mão, sentir o toque, isso é essencial, tá bom? Como se fosse uma criança, o pet é uma criança, é um bebê, então... Ah, os requisitos que você vai ter para a peça de uma criança, você tem que ter com o pet também. Isso, isso. E no, no quesito sunga, biquíni e maiô, gente, a gente tem lá no site, lá a gente tem as modelagens lá, tá? Em todos os tamanhos, para vocês estarem adquirindo, para você estar E o legal que a gente tá com 30% de desconto, né? Então, aproveite já comprem lá no site, já, para fazer a coleção de vocês. Então tecido é como a Lu falou, é como a Lu explicou isso ali, tem que sempre pesar pelo conforto dos bebês de quatro patas, né? O PA, essa malha... E eu tava malha, vendo o malha... pessoal aqui, eles preferem as malhas de algodão, não tanto o tricoline. Então como eu tenho mais acesso agora com uh, os tutores, a mães de pet, elas preferem o algodão. Ah, é, tem uma, aquele Lula da Pomerânia que fala, né? Ela me pediu uma blusa de, de. De algodão, uma camisa de algodão sem manguinha. Por quê? Por ele ser peludo, ela falou que não quer com manguinha, quer sem manguinha. Então, daí, ó. É a camisa social, só tirei a manguinha. Olha só. Tá? Assim. Então, dá pra fazer camisa social na malha de algodão? Na malha pp Dá, gente. Dá, tranquilo. Essa aqui é uma, uma, um algodão muito bom. Muito, muito, muito bom. Então. Cuide isso daqui também. O algodão toque dele, tá? Tem uns que se você, se você pegar na mão, você vai ver que vai lavar e vai desgastar, né? Então, você, no toque, você já é. sente que a malha está bem fechadinha. Então, vocês podem imitar. Corregata, camiseta, né? Tem as camisetas básicas. Fica show de capinha. bola. Ah. capinha As capinhas são ótimas. As capinhas também. Isso. E sempre atentando assim. Ah, eu quero a capinha, era com guia. Daí você fala assim, o teu pet... Você sai passear com ele ou ele vai passear, ou pra... ele leva você a passear. Porque tem que ter cuidado, seu pet é muito, digamos, muito espoleta aqui, não pode ver cachorro aqui. Então, fala para ele, aconselha ele a usar a guia do pescoço ou o peitoral por cima da roupinha, tá? Apesar que tem uma umas roupinhas da cheira ali que tem a, a entrada para colocar a guia ali, tanto que eles vão ver depois, tá? Uma dica para vocês quando vocês fazem as capinhas com a guia o negócio da guia ali é vocês avisarem já ou colocar um, um observação já na embalagem mesmo né, Lu? que essa esse Isso. tipo uhum. de roupa esse tipo de roupa com velcro ele só é para andar em ambientes fechados e nunca em ambientes abertos na rua esse interno Externo, use a guia e a coleira tá por ou mais que seja coloquem, de botão... ou coloquem aquele mosquetão lá de bolsa que nós já mostramos nas outras lives para vocês. Tem esse gatizinho tá. aqui, ó, que fica é. no corpinho, tá? Mas muito não gostam, tá? Então eles preferem ele colocar por cima isso. ou no pescocinho. Isso. Mas deixe isso bem claro para os clientes de vocês, para isso. isso até para para evitar que ocorra um acidente com um bebê, um cliente de vocês, né? Então é melhor deixar isso bem claro, tá bom, gente? Então, tecido é isso aí. Ah, na primavera verão, vocês têm que caprichar, gente, em vestidos fresquinhos, né? Ah, com tricoline, Colorinha com gomade, sapato. Gente, ah, o vestido tem que ser impecável, por quê? Nós estamos numa estação onde não se vende por necessidade. Onde o pessoal compra pelos olhos. Então, vocês têm que caprichar, uhum. caprichar na peça de vocês, caprichar 100% na peça de vocês, tanto no acabamento, quanto a modelagem tem que ser perfeita, confortável e também tem que caprichar nos acessórios, nos aviamentos, tem que caprichar, tá? O que vocês ganham lá no inverno, vendendo no inverno, vocês já reservam um valor... Para incrementar a tua produção, a tua coleção de primavera, verão para você vender. Porque nessa época o pessoal compra pelos olhos, não é pela necessidade de comprar. No inverno o pessoal Sim. compra pela necessidade de comprar, tá bom? A então... é mais rápida, ela vira mais rápido. E no verão você Sim. tem que encher os olhos na, na roupa, depois o conforto no pet, como é que o pet se sente. Isso mesmo. Então, pensando nisso, eu, a Lu, né, a minha equipe ali, a gente desenvolveu uma coleção primavera-verão para vocês, para vocês estarem fazendo e vendendo muito. Porque é, a gente sempre pensa em vocês, né? Porque a gente faz a modelagem, mas a gente quer que a modelagem, ao chegar na mão de vocês, vocês consigam fazer ela. Né, e vocês consigam vender a peça pronta e seja um sucesso, né? Então, a gente fez uma coleção pensando em vocês, e eu vou mostrar para vocês a nossa coleção primavera-verão. Então, eu vou começar, gente, com a no... o nosso casal Sensação, tá? Estava aqui mostrando ele, cara. Esse vestido, ele é maravilhoso e veste muito bem. A so... Tem foto da lindo, Sofia lindo, aí. Lindo, lindo, lindo. Só consegui cortar ele. Não consegui montar ele. Só cortei. Então, <risos> Queria então, voltar recorte, pra lá que... não consegui. Esse recorte dele aqui, gente, dá um, um charme na peça. Muito é, lindo. Vê, é e ele maravilhoso é leve. Recorte. Nós estamos falando de primavera, verão, calor. Uhum. Esse tecido aqui, ele é um jeans de alfaiataria ele é bem fininho gente muito fininho bem fresquinho muito, então é isso camisa homem social isso ele dá muito bem agora nessa estação ele cai muito bem tá e a bebê vai ficar super linda né fica, fica uma princesa com essa roupa aqui então essa é a nossa primeira peça também temos como a jo da assim. Felipe Malhas falou que vai vir bastante nesse estilo ali desse jeans leve é, né, pra, tá? vai vir bastante é, Olha que é lindo, lá gente Lá da Felipe Malhas, gente Lá da Felipe Malhas esse tecido Olha só a camisa, gente Bem hominho, bem... Então, essas mangas aqui para frente o pessoal da modelagem pet se engana muito com a modelagem pet Por quê? Vou explicar para vocês A maioria coloca a manga aqui do lado como a minha... Minha camisa aqui, ó. A manga tá aqui do lado. Mas Como eu tenho, meu... o meu braço ele é do lado. Dos bebezinhos é assim. Então esse recorte aqui dá um conforto pros bebezinhos que é, é maravilhoso. O Stark, pra vocês terem uma ideia de ter que tirar a roupa dele, quando... porque o Stark come muito, né? A gente coloca a roupa nele numa semana, se demorar pra tirar... <risos> ali, uns os dois, os dois, três dias, ele já não serve, só tem que tirar a roupa, depois não serve mais, né? Tá porque lindo, ele come meu bom. Tá É Tá gordo. Mas olha só, é maravilhoso. Invista então... nesse de modelagem aí, porque o pessoal tá querendo ver, é, é, vestir os seus pets estilo homenzinho, que nem uma cliente falou, eu quero uma camisa, eu quero estilo homenzinho para ele, quer vestir mais estilo homenzinho. Então, invista nessas peças, são peças Lindas, vestem muito bem A saída vai ser Bastante, então são peças diferentes Sabe? Que nem eu falo básico todo mundo faz Modinha só tem 10 pet Né? Então, ele é, é muito bem. Confortável, essa camisa ali Eu só cortei ela ainda, não consegui montar Mas pelo corte dela Que eu vi, que eu cortei ali Nossa E é muito fácil de montar, gente Não tem, não tem erro hum? Muito fácil de montar. Gente, e esse vestido aqui foi a Débora Viana que pediu. Olha que coisa mais linda esse vestido. Olha só. Maravilhoso. Caprichem, quando eu preciso caprichar nos... Ah, é isso aqui, gente, ó. Nos acessórios é isso aqui, ó sabe isso Esses aqui detalhes do... fazem a, a diferença mamãe... no vestido, gente. A mamãe de um pet Olha. vê um vestido desse. Olha só o da Lu. Ela vê... Você não tem vontade... Eu já peguei um para a Sofia, já coloquei nela. Porque é muito lindo esse vestido aqui. Fica e você lindo. Você pode usar... Esse aqui eu vou fazer para a minha gordinha. Vou fazer para a minha gordinha. Vocês vão ver você qual pode... que eu vou fazer. Fica lindo. Ó, esse Pode aqui que eu usei aqui é, é a fita de gorgurão, ó. Fita de gorgurão, tá? Esse aqui eu usei aqui. Tá? Tem o viés, achei tá. ele ensinar a usar ali, ó, pra cortar o, o, o viés ali, pra colocar. Esse aqui eu usei fita de gorgurão, tá? Olha. aí, gente, esse aqui eu usei tricoline, né? Mas esse aqui eu usei textol... ah, oxfordine, que é mais leve ainda tá leve, que gente. Não fica quente, não, tá? Nossa, Isso, esse é o casal fresquinho. Versalhes, tá, gente? Casal Versalhes, tá? Esse é o vestido Versalhes. Então, tem um menino também que pediu a camisa, Eu né? Achei maravilhosa, <risos> maravilhosa Madalena, modelagem, gente. gente do céu. Maravilhosa, o super bem. Olha, o recorte, gente. Olha que coisa mais linda, ó. Então não é básico. Aqui existe. não existe coisa básica. <risos> existe. Mas nós então, assim, as modinhas para vocês venderem bastante, os pets ficarem lindos. E vocês venderem bastante. Que, e as mamães de pet procurarem vocês para comprar cada vez mais. Porque vocês vão ter modelagem novas, modinha para vocês oferecerem para os pets. E isso que elas procuram. Modinha para os isso. pets, tá? Isso vende, isso vende muito agora no verão. Isso vende porque, porque no verão as mamães e os papais que procuram roupinhas para pet, eles não querem qualquer roupinha. Eles querem... Esse coisas... Caval Versalhes e, que... e a outra, esqueci o nome que a Sheila mostrou, tá no site para venda, meninas, tá? Quem perguntou ali, tá no site para venda, tá bom? Tá no site para venda, tá, gente? Então, e o último, mas não menos importante, é o nosso tendência chique né olha só é uma peça super é lindo, fácil de fazer lembra que eu falei da capinha até os que não gostam de roupa acabam aderindo as capinhas porque as capinhas são fresquinhas olha só então venho do eu menino, fiz o vestido agora aqui podem usar. o forro vocês podem usar o forrinho de malha também tá gente se vocês não querem usar o tricoline em cima ou embaixo, ou se for usar um oxfordine é, em cima, vocês podem usar o forrinho de malha também, tá? Eu, eu fiz o teste, ficou super bom. Ficou ótimo. Olha só. Olha é que lindo, não é um é glamour isso? Maravilhoso, maravilhoso, hum. olha só. O casal Versalhes. Gente, então, o casal tem a opção de vocês adquirirem no casal, né? Ou a peça separada, né? Separada. A, pe... a... a modelagem do vestido separado, ou do menino separado, isso é qualquer um do... deles aqui. Tá 137, né? Eu... acho que é. 137. Mas o casal, se você for comprar o casal... Separado. Tá saindo por 200 reais Com 30% de desconto Que tá no site Então vale muito a pena você pegar o casal Lá no site Vale a pena você investir no casal, gente Investe no casal, tá? Porque tem muitos muitos tutores que querem tem que ser, Eles sempre tem um casalzinho Eles querem investir Ou sair igualzinho O machinho e a fêmea, sabe? Então Sim. o pessoal tá investindo bastante Em saírem Tem uma cliente minha que tem três Que é difícil dela achar é, iguais, né? Tá, assim, Só me procurar, só me uhum. chamar que a gente vai, vai ali para os três iguaizinhos. Sim. Então, eu quero saber de vocês qual desses casais, desses três casais ali vocês gostaram mais? Qual vocês gostaram mais? Fala aí pra gente. Responda aí, minha gente. Qual desses três casais vocês gostaram mais? O Versalhes? Quando? O Tendência Chique? Qual que é o outro que eu perdi o nome? O jeans, lá? É o Tenence Chique, o Sensação e o Versalles. Versalles, Versalles oh, foi a Débora Viana. De chocolate, sensação? <risos> o Versalles, a Débora Viana tinha o vestido e a Lu a camisa. O Sensação a Lu pediu, Sim. né? Sim. E o eu outro, eu esse. esqueci de falar. Maravilha. O menino do. O menino do, do Chique. Foi a Tânia que pediu. E daí a gente criou o vestido para fazer um casal, já que a gente está fazendo tudo em casalzinho. Fazer o fica casalzinho, melhor. Pedindo casalzinho, é. né? E fica lindo. Isso. Fica lindo, lindo, lindo. Fica maravilhoso. Para vocês fazerem uma Isso foto. Ó, é oh, Versalhes, sensação. Me fala que é difícil. Versalhes, Elisete falou, Versalhes. Deixa eu ver aqui. A, a Valkyria falou que está difícil de escolher. Versalhes. Versalhes. Tô, é Márcia, a está ganhando Achei na foto tá O Versalhes está ganhando O Versalhes está ganhando Ai, eu sou qual suspeita, tu gosta <risos> <mais>? <risos> eu suspeita. Eu O gosta mesmo? Eu sou eu O Sensação e o Versalhes Nossa O Sensação e o Versalhes Está difícil, né? Uma dica para vocês Vida manta. Uma dica, <risos> dica para vocês ah, Por que, que eu coloquei o nome de Versalhes? Eu e a Lu, a gente que escolhe os nomes do, das nossas modelagens. E todas as nossas modelagens têm um conceito atrás, né? A gente, o Pet Sim. a portê, a gente foi estudar o que que era, né, Lu? A Lu geralmente vai estudar e depois só me manda. A gente de pesquisa, fazer o que, que é, tudo. A gente Você até pra tentar falar inglês, a gente fica escutando o áudio lá para ver como é que faz isso aí. A gente coloca no Google Tradutor e deixa falando o dia inteiro para a gente tentar. Então, gente, o Versalhes, por que, que a gente escolheu o nome? Né? Vendo pelo... O, o, aquele, como é que é o nome? Castelo Versalhes, né? Castelo Versalhes, a gente veio pelo Castelo Versalhes. A gente foi ver o que, que era o Castelo Versalhes, como é que era. Ele por dentro é todo azul e dourado. Por isso os dourados aqui né? Todo azul e dourado. Uhum. E tem um jardim Versalhes que chama a atenção. Modéstia à parte, eu até olhei aquele jardim ali e achei muito verde o meu gosto. Falta flor. Mas aí conseguimos eu, a Lu, a Patrícia ficou um dia aqui comigo também. Patrícia, não sei se está aí na live. Ficou um dia comigo aí também a... pesquisando e achamos lá um lugar onde tem várias flores e no meio daquelas flores tem umas flores azul então achamos legal colocar né ele não é bem um azul é um tiffany né aí a gente achou legal colocar é um o tecido floreado, mas né só lá no castigo, bom. se vocês forem ver as fotos né do do castelo o que vai é, o que destaca é o azul dele lá dentro sabe com o dourado aquele azul lindo maravilhoso eu, eu amo azul né azul amarelo verde é comigo né então é maravilhoso, é lindo. Então destacou bem. Até então, falei para Sheila: Sheila, azul com o dourado <risos> é o que chama mais a atenção do castelo. O jardim é lindo, maravilhoso, mas lá dentro não tem explicação. Mas... Então, para vocês verem. Isso. E a Débora falou: é muito clássico esse, é mesmo, Viana. Bem clássico, lindo, maravilhoso. Então, até quero agradecer a Débora por ter trazido essa modelagem para a gente. Pelo jeito, é o que vence é o que todo mundo gosta, né? Eu sou suspeita em falar, Sim, todo eu mundo amei, amei, amei mesmo o sensação, o vestido do sensação, assim, e a camisa dele me chamou a atenção, os recortes, eu adorei essa sensação ali. Para mim, eu gostei mais do Vai sensação. Esse sensação ali no dia, gente, apostem, apostem, façam, tira umas fotos legais no pet ou o um manequim, faz ali no lugar. Vocês vão vender bastante, que o pessoal tá apostando bastante em camisa de homenzinho para os pets. Então... Sigo essa dica, vocês vão meter bastante. E o casal fica maravilhoso, sensação. Semana que vem eu, eu tiro foto dele para vocês verem. Então, a... continuando, né, a gente acabou a nossa coleção de primavera, verão. Eu queria trazer umas dicas para vocês. Já trouxe a dica para vocês sempre colocar um conceito, um nome com base no conceito. O nome Tendência Chique, ele nasceu lá nos nossos grupos, né? As meninas do grupo, a rede, que colocou o um nome, né? O sensação foi a, a Lu, acho que colocou, não. Esse fui eu. Fui eu, né, Lu? Então, você. sempre tragam... Você. É, sempre tragam um nome legal, assim, para as peças de vocês. Não precisa usar os nomes dos nossos moldes. Não é necessário vocês usarem o nome Isso. dos nossos moldes. Uhum. Vocês podem escolher o nome conforme a coleção de vocês nós fornecemos o um molde temos que isso. colocar o um nome para registrar, gostamos de, nome registrar tudo, né? uhum. gostamos de trabalhar com conceito isso gostamos de trabalhar com o conceito então a gente vai em busca porque a gente também tem que fazer a peça piloto então a gente faz a peça piloto pensando uma coisa às vezes vocês querem transformar o vestido Versalhes num vestido de Natal vai ficar lindo querem transformar outro vestido, então vai ficar lindo. Então não é necessário você seguir aquela regra, vocês podem brincar bastante e mudar o nome, colocar o um nome que combine com vocês. O que, que a Débora tá falando, deixa eu gente, ver. Então, da peta, pet, você pode brincar, tá, com os modos. Ai, eu só tenho que fazer azul. Não, gente, pode trocar. Esse daqui... Que tem muitos, muitos doutores que não gostam nada de escrito Natal, é com tema natalino, e querem uma coisa mais básica. O que, que eu vou fazer? vou fazer no, esse aqui, no vermelho. Semana que vem eu posto para vocês verem. No vermelho, para Natal, que muitos querem mais básico. Não querem tanta com estampa natalina. Então, são. É poucos que tem, mas tem, tem que tem que agradar os dois lados. Tem que atender os, os dois lados dos clientes, né? Porque eles que gostam dos Uber, esse e aqueles que é gostam mais do clássico, né? Então. Os mods da Tendência Pet Animané Pet, vocês podem brincar. Oi, lindona! Vocês podem brincar bastante com essas modelagens. Muito, muito, muito. Pode, então, de usar. A é Dilson voltava com dúvida, você podia colocar outro nome. Pode sim. Porque tem... nós temos um Tem que ter um conceito para colocar na modular o molde ali e pesquisar. Então vocês acham o conceito de vocês, o nome que vocês querem, mas pesquisem o porquê que vocês vão colocar esse nome, né? para ver se vai bater com aquilo Sim. que vocês querem passar para o cliente de vocês, tá? Até porque na hora de vocês apresentar a peça para o cliente de vocês, vocês podem apresentar ela já com conceito, ó. Eu usei a nessa peça o conceito tal, tal. Pode notar que aqui, como eu fiz ali Versalhes com vocês, pode notar que aqui eu usei o dourado, aqui eu usei o azul. Então isso traz um um prazer pro, pro teu cliente mesmo tá pensando, poxa, peguei esse, esse, essa peça aqui porque ela fez pensando nisso. Quando eles perguntaram onde é que tu comprou, onde tu comprou? ah, comprei lá no tal lugar, nossa, ela, ela contou uma história em cima dessa peça. Fica show de bola, gente. Então, outra dica importantíssima. Nossa. Gente... A Adriana falou que não está tendo não está tendo novidades assim no mercado O povo não quer mais básico Então a tendência e peste está trazendo essas novidades Para vocês terem para a venda, tá? Então, que nem a Débora Viana falou assim Que não tem tanta novidade assim Então nós estamos procurando sempre Sim. fazer algo diferente Pesquisar peças diferentes Para vocês terem um diferencial na peça de vocês, tá? vocês terem no ateliê de vocês um diferencial para vocês não ser mais um do básico, né? Porque básico, gente, não adianta Isso. vocês também pegarem moldes grátis da internet aí, porque agora estão fazendo até pacote de moldes grátis para vender, já vou avisando vocês, tá? A gente essa semana andou comprando um monte cai na, de pacote não aí. Cai nesse ponto bigário, gente. Um monte, um monte, tem pessoas que só tá tirando a logo da, dos moldes que que são dados aí de graça nos grupos e colocando a logo deles aí e vendendo como se fosse ela modelista então cuidem e outras que nem a logo tira né outros já vendem até com a logo né Lu sim Mas foi essa semana você comprou um né sim <risos> então gente Comprei. cuidem Comprei pra tá ver como é que então é. gente do céu como a Débora falou, a gente básico, compra para ver tá você... para mostrar para vocês, tá? É, a gente sempre está fazendo okay. isso para, né, para ver, para alertar também vocês. Então, gente, quando vocês forem fazer uma peça ou comprar um curso, vocês verifiquem se tem foto da modelista fazendo a peça, se aquela, se tem foto das alunas daquela modelista que fez a, a peça. Então, cuidem disso, tá? Então, aqui, a dica que eu vou trazer para vocês. Sofia e a área brigando, gente. Normal aqui, tudo normal. Aí, então, a dica que eu quero trazer para vocês é lacinho. Sempre fazer lacinho combinando com o vestido. Sempre. É um pedacinho só de tecido que vocês vão gastar ali. É um pedacinho. E isso deixa a tua peça mais rica, deixa a tua peça. Mas chama mais atenção sempre sobra um quadradinho Sempre vai sobrar um quadradinho Aproveitem Guardem os pedacinhos eles Fazem assim que... lacinho Vocês vão vender bastante também, tá? Os pedacinhos que sobra Vocês guardem Faz bastante gravatinha Faz lacinho os cabelinhos E eles estão procurando sim O um lacinho para combinar com a roupinha, tá, gente? É, sim, lógico Então sempre façam ali o lacinho Isso deixa a peça mais rica Que fica melhor, tá? E... A, Oi, bem a dica do lacinho né? E é como a Débora Viana falou mesmo Não adianta vocês também fazerem só coisa básica O básico sai maravilhoso, gente Sai muito bem o básico no inverno No inverno sai o básico bem, bom, bem por quê? Porque mesmo os cachorrão grandão Aqueles grandão do, do sítio, como diz aqui Os cachorro campeiro, né? o meu filho que fala até eles sentem Sim. frio e eles precisam se agasalhar, né? Eu já fiz roupa até para cavalo, né? Aquelas raponas, aquelas capas para agasalhar. Por quê? Porque lá em lazinho em bici é frio. Então, me pediram roupa, se eu não fazia as capas, eu fiz várias capas para aquecer o cavalo lá no lugar onde ele dorme. Então, tudo e qualquer bicho vai sentir frio no inverno. Então, no inverno vende mesmo, no inverno é básico, vai mesmo. Né? Mas no verão Caprichem, não, é não Fiquem só no básico Não fiquem só no básico Porque é como eu já disse no começo da live O que vai vender, o que vai ajudar você Vender no verão É a peça bonita Bem acabada, tá bom? E Outra coisa As eu datas datas um né? Tem o chapéu Também, sabe? Tem o menina da roça Vocês podem fazer para vender Também, que vai com a o chapéuzinho com uma, uma bandana combinando, o chapéuzinho com a roupinha. Vocês uhum. podem usar também o chapéu. É, a, princesa, a princesa da roça, o que, que era? Aquela? Agora não lembro lá o nome. É, é temático, nossa. tem o chapéu. Vocês podem usar, fazerem fazer com uma peça. Você faz assim. pode fazer. Ó, vou fazer o chapéu com o casal Pode fazer. Vou fazer o boné com a camisa. Igual, pode fazer. Vocês vão agregar mais valor à sua peça ainda você colocando um acessório junto, tá? Ou lacinho, ou um chapéu ou um boné. Ou até mesmo os sapatinhos, as sandalinhas das meninas, o tenizinho pro menino. Isso, estão me pedindo sandália porque que me aventurar no final de semana fazer a sandália para os cachorro. Porque tá muito é muito quente, eles querem sair daí. E eu ganhei um monte de corina, gente. Tem ganhei uma, uma faz... caixa de corina do <risos> um colega minha, para fazer sapatinho, a sandalinha. Tem que fazer, estão faz... me pedindo então... bastante. <risos> Vende bastante, tá, gente? Agora, no verão, o pessoal não faz sapato achando, ah, mas é calor, eu não vou fazer, é calor. Gente, sapato vende no verão. No inverno não é necessário colocar sapato no cachorro, não tá quente o asfalto, não tá calor. Não, não... O pessoal compra sapato no verão para passear com os animais, para não queimar a pantufinha. Da, da patinha deles Sim. no asfalto então e é, é, isso é importante uma dia, também tava no né? eu falei que horário que tá eu, você coitado é? seu cachorro você não pode sair no quente aí ah, então não faz um sapatinho para ele eu vou ter que fazer a sapatinha sandália para o coitadinho do cachorro <risos> se vocês têm tenho tenho tirem foto e coloque se vocês não se vocês tiver vocês vão vender a pessoa vai ver vão vender Aqui, na minha cidade, é difícil ter para venda. Então, é um nicho que eu estou deixando para trás, que eu tenho que colocar na frente ali, porque eu não, não, não fiz ainda. Mas é uma coisa que é novidade. Aqui na minha cidade não tem nos pet shops sapatinho para vender. Sim. Eles compram tudo fora da internet. Então, é uma coisa que eu vou ter para mim poder colocar também na, na feira, né? É uma coisa a mais. E outra, esse final de ano, todos vão se reunir, vão conseguir se reunir, a família, esse final de ano, né? Esse Natal, o Ano Novo, que os outros não teve, né? Cada um na sua casa, online. E esse ano vão conseguir se reunir. Então, eles querem tirar uma foto bonita, eles querem colocar os pés, já fazem parte da família. Então, aproveitem. Faça uma sopa bonita, faça bem elaborada, capricha no aviamento, que eles vão procurar para fazer até fotos. Pé, é, donos de pet, Cristina, foto, faz o, o calendário com o pet junto da família né? Faz parte da família, né? É um então você vai lá, faz um laço, faz eu uma gosto. gravata Faz a, ali do casal Pede esse chique, vai ficar maravilhoso no vermelho, gente Os cachorros grandão, então, ficam divinos Estão tá fazendo pra velona, eu não consegui finalizar ainda eu Até fiz um vermelho, Olha, no vermelho, gente É, fiz um vermelho de tendência. E o grandão é muito vermelho. bom casas, essas capas, sabe? Então, olha, fica ficam confortáveis. Olha que lindo. Olha ali. No dia da foto, pode... Oh, esse ali, esse daí é ótima modelagem. Esse tendência chique, Lia. Por quê? Ele pode tirar foto na capa e depois, ah, pode... eu vou deixar a capa, vou colocar só a banana. Show de bola. Fica lindo. Isso. Então... Pegando esse gancho da lua aí, vamos falar um pouquinho de datas comemorativas? Gente, inverno, como eu já disse, não precisa nem a, a, a investir nas datas comemorativas porque ele vende sozinho. Inverno vende sozinho, né, gente? Né? Uma dica aí, pega essa dica já que eu tô me lembrando agora antes que eu esqueça. Vocês façam a produção de vocês de verão, mas também já vão tirando um tempinho para começar a fazer de inverno agora, tá, gente? Porque quando chegar o inverno você já tem um estoque uhum, bom, tá bom? Então, pega essa dica aí. Eu tenho que começar. Então, a oh, Ed, a Edusa falou assim, é. Sem? sempre coloca o laço e fala que é um brinde. Isso. Aí ela é micha. Um <risos> boa dica. Boa dica. Então, gente, no a verão nós temos momento. que apro... Nós temos que aproveitar as datas comemorativas. Nós temos que cair em cima, cair matando, como diz, né? Cair em cima das datas comemorativas, né? Sim. Páscoa. É... É Halloween? Lu, como é que foi teu Halloween? Foi ótimo. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Só elogios, elogios, elogios. Medi <risos> muito, bem. Chegaram no último dia estavam me pedindo. Assim, gente, eu não fiz nem da minha ainda. Tipo, eu podia até pegar e fazer, mas tipo assim, não... Eu não gosto de fazer nada com pressa, então eu gosto de fazer com calma, né? para ficar bonita, fazer uma coisa ali especial. Porque tudo que eu faço, eu tento colocar o máximo de amor meu que eu tenho ali naquela peça. Quando termina, eu olho assim, eu que é fiz daqui. Então tem que ser uma peça que enche os teus olhos, que vai encher os olhos do teu cliente. Então tinha pedido de última hora para mim. Então o que, que eu vou fazer? Vou me programar agora, né? Porque ano passado foi nem tanto, porque cada da pandemia, né? Mas eu já vou programar. O que, que eu digo para vocês? Marque as datas comemorativas que vai ter: é Páscoa, é Natal, Halloween, tudo que tiver. E vão com antecedência fazendo as peças, para vocês terem em estoque. Porque sempre vai chegar na última hora, o pessoal vai querer. Então, eu já vou fazer um cronograma aqui que Isso. vai ser para não me perder, chegar no, no, de cima da hora não ter nada. <risos> eu vi que muita gente vendeu. Muita gente tava assim, muitas das nossas alunas aí conseguiu, né? No grupo temático foi, foi colocado bastante fantasia lá, então eu vi que muitas, muitas das ó, alunas, da alma, a Débora Viana... A de, de janeiro lá, que tem carnaval São Paulo, olha ali também, carnaval também, ó, tenho, já comece, pelo menos, não sei como é que é, um, dois meses, um mês de antecedência, vou dar as peças para essas é, temáticas, sabe? Então, seja, aproveitem, aproveitem. E vai ter carnaval onde que vem, né? Aproveite. Então aproveite. Isso, as datas comemorativas aproveitem, gente, aproveite. É, eu queria saber aí de vocês, qual é a data que vocês mais vendem, se é no Halloween? A Lu já disse que no Halloween, ela arrasou, né? Aí eu queria saber, Dalva, você vende mais no carnaval ou no Halloween, ou no Natal, ou na Páscoa, né? Qual data comemorativa que você mais vende? Até dia dos namorados a gente já tá fazendo roupa, né? Dia da, das noivas, a gente tem roupa. Então, qual data comemorativa que vocês mais vendem? Coloca aí pra gente. A Lu já disse que é no, no, no Halloween. E esse ano a gente caprichou nas fantasias de Halloween. De ano que gente. Vem eu que, é, e o pessoal falou que Chegar e ali, ao mês antes, já vamos fazer pedido. Se isso <risos> programa, então. Dá, dá o carnaval, dá, um dá o ah, então, gente Então, temos que caprichar Nas datas Outra comemorativas, que eu já disse Sabe as becas? As becas Tenho pelo menos um modelo em mãe, tirem foto Fala que vocês fazem para as becas Tem muita, muitos tutores levando Os pets nos dias da sua formatura Então coloquem lá As becas, vestido de noiva Mês das noivas, gente, mês das noivas Olha, e presta atenção Faz o vestidinho da noiva Na noivinha e noivo o Benjamin é o Benjamin, né? Se não me engano. Tanto modelagem que eu me perco. É, então do, do casamento façam e compostem lá. Tá chegando o mês das noivas, quer levar seu pet pra, no seu casamento, desfilar com a, uh, levar as alianças. Nós fazemos as roupinhas, então essa também mês das noivas. Tô vendo muito muitos casamentos com os sim, pets. Gente... Aquele vestido da minha gente tem é pelo menos uma peça também em 3 no pelo na festa junina a Rosa então, falou hoje, que Natal é junina mas falou isso? que a fantasia é bom é bom, vende sempre as fantasias então mas é, data comemorativa é batata, como dizia minha mãe mas vende sempre até aniversário da, da criança pensando nisso é, uma cliente falou para mim, olha oh, o vestido da Mulher Princesa, é Maravilha né? vai ter a universidade da minha menina vai ter uma mulher maravilha, eu quero a roupinha para para a cachorrinha ficar igual a ela, assim, então me ligue, né, pais? <risos> Te damos as medidas Sim, e vamos gente, fazer. Olha. Eu fiz uma roupa para Sofia, eu fiz o aniversário das meninas da época, elas ainda eram pequenininhas, daí eu conseguia fazer um aniversário num ano só, né? Porque uma faz no mês, a outra faz no outro mês. Então eu conseguia fazer uma só. Era uma economia, saudade. Mas hoje em dia não é. Pra... Então a gente fez a... A Branca de Neve e a Bela, Bela Adormecida. Aí a gente fez roupa para a Sofia da Branca de Neve, assim ficou linda a foto, ficou, ficou maravilhosa aquela festa, as meninas brincando com, com a fantasia e, ela, ela, e a Sofia também fantasiada, ficou maravilhoso. E o pessoal gosta disso, o pessoal curte isso, porque hoje em dia os nossos bebês de quatro patas, eles não são cachorros. Eu fico bravo quando usar ah, o teu cachorro. Não, é o meu bebê é, é minha criança, né? Então, eles não, não são mais tratados. Antigamente, podia dizer, ah, levam a vida de cachorro. Hoje em dia, a vida de cachorro mudou, gente. A vida de cachorro é outra coisa. <risos> Tem gente querendo a vida de cachorro, Ô, a Rosana, né? É, a Rosana falou que a de carnaval já está indo para o corte, as roupinhas de carnaval. A Rosana Souza. Você já isso tava ali pro quarto, tem a carnaval isso aí, aí ó. É, é isso aí, é isso aí Então, pensando nisso, a gente tem que ir acompanhando Tem que ir fazendo já as roupas, como a Rosana já tá fazendo já tá, E aproveitando essas datas comemorativas Pensando nisso, a gente fez uma coleção maravilhosa De inverno, de inverno, ó, já tô com o inverno na cabeça De Natal Aqui Natal não é tá. inverno, né, gente? Lá para fora é inverno. Né, inverno, tempo. É Eu também pensando que pensando que o Natal aqui não é inverno, é calor. Não dá, gente, pra gente fazer roupinhas ah, de Natal com base na modelagem de fora, porque você não vai colocar um macacão no teu bebê de quatro patas com esse negócio com essa Negócio hum. quente aqui, Pelúcia. ó, cadeirinho, né? Pelúcia. Pelo amor de Deus, né, gente? Você não vai aguentar isso, né? Então você tem que optar por roupas de Natal conforme é a, o nosso clima aqui no Brasil. Nós estamos no verão, então a gente trouxe a coleção menino, Não, Menino, a coleção Natal Encanto. Por que Natal Encanto e Natal Encantado? Porque depois da pandemia Apesar que a pandemia ainda está aí, mas a gente está lutando contra ela, já está tá, né? mais próximo. Vai ser o primeiro Natal depois de um tempo que a gente vai poder passar junto com a família. Dar aquele abraço, desejar Feliz Natal, ficar, festejar junto. E os pets também vão estar ali junto, porque eles fazem parte da família. Como eu estava falando para vocês, eles fazem parte da família, né? da nossa família. E os papais e mamães vão estar... Né? Trajado, bem trajado Roupinhas novas E vão querer dar uma roupa Vão querer comprar roupas novas para os pets Participar da ceia de Natal né? Então, gente, vamos aproveitar né? Então, pensando nisso A gente trouxe a nossa coleção Natal Encantado Que é esse aqui ó. Ele vem Menino, menina Bandana Olha só. Essa bandana é linda, maravilhosa, e gente. Gorrinho, e o nosso gorrinho com lugar para sair a orelhinha. Esse gorrinho, ele é dupla face. Né? Ele é, é forrado, aliás. Então, essas quatro peças aqui, gente, lá no site, lá no site, vocês não vão acreditar, essas, essas quatro modelagens aqui, ela sai o valor de uma modelagem só. Tá R$197,00. Uhum. Então, é limitado, quatro, tá, gente? gente quatro, Essa coleção três, aqui, quatro modelagens. Quatro modelagens. Então, em todos os tamanhos, do RN a 11, e mais quatro tamanhos especiais com vídeo aula, tudo certinho, tá? Mais quatro tamanhos especiais. Vocês... São... Gente, são quatro tamanhos especiais Só, tá? Se 30... que todo o tamanho Especiais, tem a bolsa também Né? Isso E, gente, são Tem a videoaula Tudo certinho E é por tempo limitado, tá? Esse, esse pacote É lindo, é um maravilhoso pacote. vestido Cadê a Sofia? Ela tá vestida com verde Então, a... esse pacote aqui ele é limitado Assim eu, não, O Alex ainda não decidiu O dia que ele vai tirar né, Lá do site, mas logo vai ser Tirado de lá e daí vai ser colocado Um né, avulso Um por um e daí o valor É, gente, é outro avulso. Então é a oportunidade de você Já Aproveita. colocar no eu já, ateliê, já o meu Ter essa modelagem aqui né, de Quatro modelagens lá E já ter a tua coleção de Natal lá, tá bom, gente? Então, tem mais 30% de desconto, tá, gente? Ah, 30% de desconto, você, a ah, da Black Friday, né? A ah, Dani, coloca aí o cupom do Sim. 30% de desconto da Black Friday, tá? Coloca isso. É no site todo, tá? Vocês têm 30% de desconto da Black Friday, tá bom? E tem mais? A gente. Eu quero mostrar a Sofia. Sofia, vem cá, mãe. Vem cá, pega ela ali pra mim, fazendo por favor. Eu quero mostrar a Sofia, gente, pra vocês. Tem a caminha delas ali embaixo. Aí ela fica brigando por causa daquela cama. Olha só. Olha só. Olha minha que Sofia. lindo, gente, verde, maravilhoso. Ai, que linda que ela tá! Cortou o espelhinho. Que linda, Sofia. Dá oi, Lapatia. 18 dias. Olha amada, só como veste gente. bem esse vestido. Olha que lindo, gente. Diferente é essa peça, olha. Lindo. Não é aquele tradicional de Natal. É uma peça diferente, tá? Isso aqui é especialmente olha, bem, mesmo bem da Alemanha, tá? Uma peça diferente. Olha só. É maravilhosa, maravilhosa essa peça. Eu não fiz, eu não fiz nenhuma roupa pro star, que ele nem tá aqui, porque se ele tivesse aqui eu já tinha derrubado tudo aqui. Então eu deixei ele pra lá. Só coloquei as meninas aqui. Então, então, caprichem, gente. né? Aí o dos meninos, eu queria mostrar bem o dos meninos pra você. Ó esse lencinho aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha esse bolsinho fácil. Diferente, Lá, isso aí eu vou falso, fazer. Olha só. Muito diferente. Gente, e é facinho, facinho, facinho de fazer. Vocês não têm noção como ele é fácil cheira, de fazer. A Sheila assim deixa de gente Ela fez o vermelho. Olha que lindo. É Ela é fez difícil. o verde. Gente, se me toca, de comprar tecido verde agora. <risos> Também. Ficou lindo ser verde. Então, que, a... quem não gosta do verde, vermelho, quer é fazer no azul, fica lindo no azul também. Azul com dourado, fica maravilhoso, gente. Fica lindo também. É diferente. É também. Fica lindo, muito bom, fica usando. Eu as decorações em azul com dourado também. Então, dá para fazer, um fazer também, fica do lindo. Tradicional, né? Saiu um. Saiu. Saiu do vermelho. Estão usando bastante azul com dourado. Da, Se... quer ver? Olha que vem essa a roseia com dourado natal então <risos> estão fugindo estão saindo um pouco do gente, da mesmice né então... olha esse aqui olha que maravilhoso não consegui finalizar o meu hoje ai que triste lindo gente bem fácil fazer fresquinho. essa peça fresquinha muito fácil é malha gente ó é malha é toda em malha está na malha olha fresquinho só. pro nosso natal. Aqui para sair a guia, aqui, ó, para sair. Olha só. Esse é o nosso casal. Agora eu vou usar o que eu estudei no Google Tradutor. Esse é o nosso casal. Vai lá, porque incrível. eu me. Isso. Aí eu nem tá. vou tentar a falar, camisa... gente, senão vocês vão tirar foto de mim. Olha, essa, Mais, gente. olha essa, essa camisa sim. não tem jeito, não tem noção. De linda essa camisa, gente, fácil Olha. fazer. Daí que o vídeo que a Sheila fez ali na frente dela, maravilhoso. Olha só. Aqui a essa gente é fala a golinha falsa. careca. É. Aí, como se chama essa gola, Sheila? Aí? É camisa flamel. Flamel. Aqui a gente chama a camisa gola careca. <risos> Olha que linda, bem fresquinha, então, gente, feita na é. malha. Quem é disse que isso daí cautada. é uma malha? Olha. É uma malha, gente. O legal é que essa estampa também vai para. Vai duas estampas para vocês, esse aqui, tá? Vai do verdinho também. Né? Do verdinho não, né? Eu coloquei verdinho olha. aqui, mas vocês podem colocar outro. Mas aí, ó. Então. Lindo. A... Esse babado aqui é muito lindo, gente, olha só. Tá? O nome Mary Crispin é por causa do Natal, né? Então não tem muito o que falar da... de conceito desse nome, né? A gente escolheu por causa do Natal. E é uma peça fresquinha. Pode ver todas as nossas peças aqui de Natal veio tudo fresquinho, tudo bem confortável para o pet. Veste muito bem essas peças, tá? Então, esse é o nosso casal Prisma Também tá lá no site, tá, gente? A modelagem do RN é 11 e mais quatro tamanhos especiais. Também tá lá, tá? O casal, ou só o vestido ou só a camisa. Então, pode correr lá pro é site só, e aproveitar. A camisa tá? ali vai vender um bastante compão. também, gente. Vai vender muito essa camisa Vende ali. Vende bastante. Muito bonita. E O legal, gente, é que não é básico. Também tem os filetes aqui do lado, eu ensino Olha. a fazer tudo certinho. Olha só. Então, ela não então, é básica ali, ó, a diferença da peça. Os detalhes, esses detalhes aí que deixa a peça valoriza a peça, sabe? Então, enche os olhos do, dos clientes e fica sem dizer que fica lindo no spot, fica mara maravilhoso. A Adalva falou que falta tempo, Sim. assim, falta Sim. três é nós, né, Adalva? Pra fazer tudo com a lindeza, né? <risos> nós que trabalhou bem sozinhas, né? Eu falei que tinha que ter mais três de mim. Aí, mais três mais de mim trabalhando, deu só para contar o dinheiro, aí <risos> E gastar. Gastar acontecidos. É. é por isso que eu digo, tem que começar antes, antes, bem antecipado. E antecipando tudo, gente, antecipem tudo que nem agora vocês vão fazendo pro Natal, mas já vão produzindo alguma coisa pro Carnaval. O que eu quero trazer pra vocês agora... Cadê a área? Agora eu quero mostrar a área. Agora eu quero mostrar Mostra a, a área. a Era a área e o baroque, né, gente? Mas... Vamos... Deixa eu arrumar aqui. Porque ela é... Sabe aquela... Sabe aquela... Aquele bebê que não nasceu com as câmeras Sabe? Ó, a, a preguiça Essa cara de coitada, é gente não... do céu é A pessoa que não nasceu com as câmeras Sabe? Então, sou eu, gente Já o Mano, não O Mano já era todo cheio né? De... Olha só, gente Esse vestido Olha só o Tradicional de Natal Que lindo, né, meu amor? Que lindo Olha só quem vê aqui é só um vestido de Natal simples, né, gente? Mas não é, não, não é. Tem mais coisa. Deixa eu mostrar para eles. Olha lá, primeiro dá, dá oi para o pessoal. Oi, pessoal. Então, já viram na área? Ô, Agora eu vou meu. mostrar ele aqui para vocês, tá? Vou mostrar ele aqui. A minha muito gordinho, aqui no manequim, ó. Olha lá o da Lu. Então, como eu disse, vocês podem brincar um monte com as cores, com... né? Coloque a... Aí... A forma de vocês. Então, aqui, essa modelagem, né? Eu coloquei aqui um negocinho de guia aqui em cima, mas não coloque nada aqui na peça em si. Por quê? Isso. Porque... Porque ao virar ele, ele fica para o Ano Novo. Então, é um vestido dois em um, gente. Natal e Ano Novo, tá? Nunca coloque nada na peça assim, porque ela é dupla face. ela para não machucar os bebezinhos de quatro patas. E olha só, essa peça aqui, eu tenho certeza que vocês vão vender muito. Porque o papai e mamãe de pet que comprar essa peça... Ela vai estar comprando uma peça para o Natal, né? Para o Natal. Uhum, e isso. já vai estar comprando uma peça para o Ano Novo também. Então, com certeza... Ó, o da Lu, do outro lado. Esse laço sai? Lu? Ó, esse laço aqui, ele sai, tá, gente? Eu coloquei o velcro, o lado macio do velcro aqui, o lado áspero no laço, ó. Deu colei, com cola quente aqui, o laço, o velcro áspero e o maciozinho aqui. Daí, na hora que ela for usar pano novo, ela desvira e coloca o lacinho, ó, gente. Tá? E não vai machucar o pet. Não coloque assim o um laço já na, na peça, que vai incomodar o pet. Coloque um laço que dê pra tirar. Não use botão também, tá? Que incomoda. Então, use o véu com o lado maciozinho na peça e o lado áspero no laço. Isso então, aqui eu estampei hoje, gente. Tem o vestido, né? O vestido para menina, para as meninas. E também tem esse essa peça aqui, eu fico muito... Essa peça aqui era pro meu baroque tá vestindo, gente. Se vocês não sabem, meu baroque foi roubado, né? Dia 11. Então, essa, ó, esse lado aqui é o lado do menino. Essa peça aqui é a peça do menino, tá? Então, o nome desse casal é Casal Festeiro, tá? Eu coloquei o nome Adalva trouxe esse nome lá no grupo, né? E a gente colocou uhum. o uhum. Casal, uhum. Festeiro, casal festeiro uhum. para essa, esse casal aqui, tá? Que é o casal festeiro dupla face. Então, ah, acabei de liberar ele lá no site. Você que tá aqui na nossa live, você vai adquirir o casal festeiro lá no site com o cupom de 50% de desconto de hoje, nossa, dia 17. Que maravilha, gente. De hoje, dia 17 do 11 Até o dia 22 do 11 Com o cupom de desconto A Dani vai colocar o cupom aí Com 50% de desconto, gente Então Isso aproveita. aproveita. Dia, dia, dia 17 do 11 2021 Até o dia 22 do 11 2021 Tá? 2021, gente Desse ano, tá? 50% de desconto, 50 desconto de ano. nesse casal 50% cesteiro. cesteiro por quê? Porque é dia de festas. <risos> Natal e Ano é Novo são dois lados. Natal e Ano Novo, tá? E também, gente, para você que quer, né? E pode pagar pelo Pix, pera, não vai lá pro site ainda. Fica aqui comigo. Calma, você gente, calma, calma, e... muito... Que quer pagar olha, pelo olha, PIX. Olha só a novidade. <risos> <risos> olha só. Para você. Que tá quer pagar. Pelo PIX, eu vou falar, vou falar até mais alto. Pelo casal festeiro, agora, pelo PIX, nesse código que a Dani vai mandar aí, o PIX é código aleatório, a Dani vai colocar aí. Você vai pagar pelo PIX e vai mandar o, o comprovante para esse número de telefone que está aí, que é o da Animania. E vai receber o casal festeiro no Google Drive lá, que já vai para você, já vai para você já baixar, tá? Vai receber o casal festeiro, para quem pagar pelo PIX nesse código aí, gente. Nesse código só aí. Só pelo PIX, só pelo PIX. Casal festeiro, ah, e vai receber o, a modelagem completa desse gorrinho aqui, gente, ó. É esse gorrinho que nós estamos. Esse gorrinho aqui, a modelagem completa do gorrinho, você vai receber, tá? Então, para quem pagar pelo PIX, que tá aí, tá? O PIX do... a chave é aleatória, né? Você paga pelo PIX, Sim. envia pro celular, pro número de WhatsApp, que está aí também, tá? Tá aí, a Dani colocou tudo aí. Você envia Deus, esse colocou, comprovante, olha, eu... o Pix tem que ser hoje, tá, gente? Não adianta, você... não adianta não agendar hoje. o Pix, não agende o Pix, tá? Aí você manda aí nesse WhatsApp que tá aí, tá? o WhatsApp já está aqui te esperando e ele já vai te mandar, né? Ele vai conferir certinho, vai te mandar a modelagem do casal festeiro. Até que hora, chegar Hoje até meia-noite Tá? Melhor Até meia-noite, gente Até meia-noite meia Então, faz aí, tá? A gente manda aí pra gente Que a gente já responde, se tiver tudo certinho Tudo ok, o Pix tá ok né? Não foi agendado Não foi agendado, porque o Pix Agendado não pode Então, aí a gente já manda pra você No Google Drive esses, Essas três modelagens Tá? Só para quem eu pagar pelo bíblos do... Não, é... é. Eu coloquei no meu... no meu gato, gente, o meu leão. Deixa eu contar para vocês que o meu leão é uma leoa. <risos> Recebi visita essa semana e daí me deram a notícia. Gente, mas ele não é o leão. Ele é uma Rapaz, leoa. Rapaz, é uma menina! É uma leoa! O leão é uma leoa! <risos> Olha só o tamanho desse aqui, gente. Olha só. Então, meu leão é uma leoa, mas tá bom. Que né? é sucesso, gente, esse gorrinhos aqui é sucesso, cara. Tá? Com o negocinho pra ó. É sucesso, gente. É show de bola, gente. Então, aproveitem, gente. Aproveitem aí, tá? Tá, essa peça aqui eu tenho certeza que é sucesso. Você vai vender muito essa peça aqui. Tá, tem a promoção certeza... já é essa, Marta, Comprando, fazendo comprando o casal, festeiro ganha a modelagem completa do gorro. Esse já é oferta relâmpago, gente. Esse aqui já é oferta relâmpago, tá? Já é oferta relâmpago. Comprando o casal festeiro, vocês ganham fazendo o pix. Hoje até meia-noite vocês vão ganhar a modelagem completa do gorrinho. No, no PIX, Pix, tá, gente? Que tá aí, esse Pix que tá aí, que a Dani colocou aí, tá? Ah, para você ganhar a modelagem do gorrinho, você tem que fazer o Pix aí, nesse Pix com a chave aleatória aí que tá aí, tá? E mandar o comprovante pro, ah, pro WhatsApp do, do, aqui da, da Animania, Maravilha. tá? Deixa eu ver aqui. Então até meia-noite, gente. Se vocês fizerem o Pix com a chave aleatória e mandando o comprovante para o WhatsApp da Animania, vocês vão ganhar a modelagem completa desse gorro aqui, tá? Isso. Ele é diferente do outro casal completo lá, tá? Ele é diferente, tá bom? Porque Isso. lá ele é dupla face. Esse aqui ele e não é dupla aqui, face, esse... tá? Ó. Esse é bem facinho de fazer. A videoaula foi colocada lá no Instagram já, mas também vai com a videoaula para vocês, tá? Mas já foi colocado lá no Instagram, vídeo aula. Esse aqui eu fiz tá? o. No... Veludo cristal, gente. Nem é veludo molhado, é veludo cristal, ó. Esse aqui eu fiz é é o veludo cristal, ó. Então, Linda, esse né? meu aqui eu você fiz. Pode pensar, eu quero. Mas se você for fazer a peça, ele sai bem em conta para vocês venderem e vocês ganham muito bem em cima, tá? Isso, gente. Então, tá aí já o Pix, a Dani, a Dani colocou aí, né? Tá aí já o Pix. Então é esse aí, daí vocês é, mandam para... É só o casal festeiro para ganhar esse gorro. Pix hoje até meia-noite. Vale o gorro só para quem comprar o... ou fazer o um pix do casal festeiro. Qual, qual que é o valor do casal festeiro ali? Sheila? Que eu não... Já está no site. Não, não. Deixa eu ver lá. É, é, 200 reais o casal. É R$20. R$20 o casal, gente. Isso. Então, de desconto. 20 reais o casal. 50... 20 reais o casal, olha só. R$20 o casal, se você for comprar lá no site, 20 reais o casal, com 50% de desconto, que é o cupom que a Dani colocou ali, você vai pagar R$10. Entendeu? 10 Só o casal. Você... Só o casal, gente. Só o casal, só o casal. E se você for fazer no Pix, que tá aí embaixo, que a Dani acabou de colocar aí, e enviar o comprovante para o WhatsApp, que também tá ali junto, você vai 50, ah, 100 reais também, tá? Você vai depositar R$100 reais reais nesse gente. Pix, 100 reais Isso. nesse Pix, tá Tá aí? Aí vocês vão receber esse, esse e mais o gorrinho, o gorrinho de Graça, tá? O gorrinho lá no site, ele tá R$60, tá? Então vale bastante a pena. Então vale a pena comprar o casal. Vale a pena então, comprar o casal, vale a pena. No Isso site, aí. só o casal festeiro com o cupom de desconto: 50% vão pagar 100 reais Para vocês ganharem o gorrinho, vocês têm que fazer o Pix do Casal Festeiro, que é 100 reais também, tá? Isso até a meia-noite, vocês vão ganhar a modelagem completa do gorrinho, tá? Mas só por Pix. E se vocês querem adquirir só o Gorro, tá no site por 60 reais. Então eu falo para vocês: façam o Pix que vale a pena 100 reais o casal, depois os pontos já a gente tá. Ele é R$200,00, reais, isso normal, e ganha o gorrinho. Isso, isso aí. E lembrando que lá no site, para comprar lá no site, ah, com esse desconto, com o cupom de desconto, que a Dani também já colocou aí. É de hoje, tá? De agora, de hoje, até o dia 22 do 11, tá? E o Pix aí. é então, O cupom é vale só até hoje... hoje até o dia 22, gente. Até e o, o Pix cupom é só hoje vale até, até o dia 22. É, e o Pix Isso. é só até. É hoje? Isso, é hoje, tá? Então aproveitem, gente. E me digam aí qual peça vocês gostaram mais da nossa live. Qual peça vocês gostaram mais? Qual que chamou mais a atenção de vocês? Deixem aí, tá? Ah, também, gente, bora fazer as, as roupas de Natal aí, gente. Vamos aproveitar, vamos fazer, vamos produzir Natal, Ano Novo, já aproveita, começa a produzir fantasia para vender bastante, né? Para vender bastante aí, tá? E Valor. O valor do Pix é 10 reais. 10 reais, tá? 10 reais. Até meia-noite, só. Até meia noite, viu, gente? Aproveitem, aproveitem, gente. E vamos então, né? Quero saber aí de vocês qual que vocês gostaram mais. Não me deixem a ainda, eu vocês têm tempo. A camisa. A Rosa gostou das camisas. A Elisete falou outro casal Versalhes. A Marcos, casal Tendência e Chique. A Marilene, casal Festivo. A Margarete, eu amei o conjunto Versalhes. Versalhes está em tudo. Gente, vocês podem pegar o Versalhes e transformar em Natal também, tá? Vocês podem transformar tudo em Natal. Aproveitem e façam aí. Essa semana eu, não sei, mas que vem já, eu já posto para vocês a transformação deles no de Natal. Vai ficar maravilhoso. Isso. <risos> Porque me uma peça que você isso. vai poder Esse usar porte... tanto no Natal fora do Natal, tá? E tem gente passando pedindo é, roupa vermelha para cachorro. Então. Isso! Então, gente, a... essas foram as nossas novidades. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente fez tudo com carinho, tudo, né? Pass... Não foi fácil, né? Porque esse ano que a gente tá vivendo aí, que ainda não acabou, tem mais um mês aí, não... é um ano que não está sendo fácil, a gente tá tendo que se adaptar, voltar a se adaptar ao o mundo real, né? Porque até então essa pandemia não podia isso, não podia aquilo, não podia... Então agora já tá voltando a vida real, a vida normal, aliás. Então, gente, o que eu falo para vocês? Bora fazer bazar, gente! Bora aí caprichar, né, com, com tudo Isso. certinho, com máscara, tudo certinho. Tem lugares que já tá liberando aí os bazares, as feiras. Então, corre atrás, vamos fazer bazares, vamos fazer feiras, Aqui eu tá não né? vou vender dia 20 que vai ter a, uma abertura, mas não vai ter o desfile, né? A abertura de Natal, mas o restante até o dia 23 de dezembro eu vou estar tá vendendo, vou estar tá expondo a ferinha, na feirinha, então todos os sábados desse mês, menos agora, sábado agora, até... Perto, do Natal, até dia 23, também vou estar lá na feirinha respondo as mercadorias e vendendo. Então, aproveite. Uma dica que eu vou dar para vocês. Vocês viram que a gente está com a toquinha dos cachorros, né? Então, você pode aproveitar essa modelagem e fazer para o humano. Só vocês não fa façam reto aqui, ó. Não faz a curvinha. Vocês Vai. aproveitem e vendem junto, gente. Aproveitem e vendem junto. Tem para o cachorro e tem para os tutores, tá? Só não fazer o buraquinho, só seguir reto. Então, para vocês verem como serve. Então, o sete, o oito, o nove, depende do cabeção, né? <risos> Ó. Dá tranquilo, gente. Então, vocês aproveitem também dá. os humanos. Serve sim. Obrigada, Cláudia. Obrigada, que Gostaram da live? Fala, Margarete. Tem uma pergunta. Pode falar, Margarete. Fala, Margarete. Qual que é a pergunta? Vamos esperar ela fazer a pergunta. Para os detalhes brancos é melhor pelúcia? Desses gorrinhos então, de Natal aqui. Eu gosto. Gorrinho ou da perna do vestido ali? Eu gosto porque, Margarete, porque você pode também estar tá fazendo com a ribana, né? Um... Eu gosto porque ele estica, é, tá... sabe? É, dali a carrapinha, então, ela estica. Vamos... E já o velboa nem tanto, tá? Esse aqui eu fiz com velboa, tá? O carrapinha não vai é. esquentar muito, não. Mas é, tem só uma faixinha ali. Não. Mas fica, fica bonito os dois. Eu peguei o que eu tinha aqui, sabe? Então, tava vendo tudo com velboa. Mas vocês podem usar carrapinha ou velboa. Fica mais delicado. Fica mais com cara de Natal, tá? De Natal. De Natal, né? Ah, tem gente que tá fazendo já ah, fantasia, gente Até o, eu tenho aquelas fantasias de mãozinha, né? É, eu Sim. queria deixar uma coisa clara para quem adquire as fantasias de mãozinha Seja minha, seja de quem for, tá? Seja de Papai Noel, seja de qual, ah, qual fantasia for A fantasia de mãozinha, ela não é uma fantasia... Tipo, uma roupa de Natal, ou uma fantasia da Branca de Neve que a gente tem, ou da Halloween. Deixa eu pegar a da Halloween para mostrar para vocês aqui. Ou da. Ó, tipo, essa fantasia aqui, ó, que é do morcego, né? Ela é uma, é uma fantasia, mas ela é uma fantasia funcional, né? O teu bebê de quatro patas, ele vai andar com essa fantasia, não vai se incomodar, né? A ah, Do nosso Halloween aqui. É um vestido normal, um vestido vai andar, não vai se incomodar, né? Ah, agora, eu não tenho nenhuma aqui de mãozinha, tá tudo embalado. Agora, você pega uma roupa dessas de mãozinha, onde só pega a parte da frente do cachorro, essas que colocam aqui, né? Não a é do ursinho mimoso, a é do ursinho mimoso, ele é uma, uma blusa normal. Não é desconfortável. Bem Mas confortável. essas de fantasia. Bem confortável. É. Esse tá ótimo. Essas de fantasia que pega aqui. Aí o pessoal coloca essas fantasias nos bebês de quatro patas, né? os clientes de vocês, já tô falando. E quer que o cachorro vai passear com aquilo. Vai para o parque e volte com a roupa normal, não vai acontecer. Lamento. Esse estilo de roupa, você tem que deixar claro para o teu cliente que é uma roupa. Para tirar foto, para fazer vídeos engraçados. Não é uma roupa funcional para passeio, tá bom? Então, tá, é que veio pessoas falar: ah, meu cliente, meus, a Pet Shop devolveu, meus clientes devolveram, porque não, o cachorro não fica com ele, vai passear e, e cai. Gente, não é uma roupa de passeio. Roupa de passeio, uma camiseta básica, esses vestidos que eu mostrei para vocês. Não, uma fantasia que foi feita, foi planejada, foi. Ah, tanto por mim, tanto lá de fora que vocês verem aqueles, aqueles vídeos engraçados, aquele cachorro que fez aquele vídeo engraçado, ele não saiu com aquela roupa para fora. Ele só fez o vídeo. Ele Sim. colocou a roupa só para fazer o vídeo, o vídeo, só para tirar aquela foto. Então, prestem atenção e já deixe isso bem explicado para os clientes de vocês. Tá bom? Então, essa. Né, eu queria trazer essa explicação para vocês aí sobre as fantasias Móxima de mãozinha. Ótima explicação. Chefe. Tá bom? Então, vamos ver o que mais tem aí, o que o pessoal tá falando. Não consigo ver aqui. Vai lendo pra mim aí, vai lendo. Vocês gostaram da live, gente? A Margaret falou perfeito. Muitos coraçõezinhos. A Dalva gostou. Sim, vai pelúcia baixa também dá pra fazer. Qualquer pelúcia pode fazer. Ah, os barradinhos ele fica bonito, tá, gente? Mas procure sempre os mais levezinhos. Maravilhosa live, live que bom, ótima gente, que bom que você... Coraçõezinhos, curtem, curtem bastante Gente, quero ver coraçãozinho subindo Isso, esquecemos de pedir para elas compartilhar, né? Mas tivemos um público bom ali Foi falado sim para compartilhar no começo ali. A Cláudia falou que cada dia aprende mais por nós Ai, que bom, Cláudia Eu fico muito feliz É o nosso Maria objetivo, Tereza falou né? que a live foi excelente nossa, tava com saudade de fazer live. Pois é, gente, Mas tá a correria, correndo. né, gente? A correria. Ah, tá. A Marilene mesmo. falou que eu tava fazendo não, tratamento de câncer, a costura da calma, ela. Vai melhorar a Marilene? Dani, vai tá com tá calma, liberado, amada. Ali. Verdade, não tava mesmo, não tava visível. Pega aqui, ó. Vai aqui. E agora dá um. Você, um é, você coloca a Margarete lá. Velboa. Vai aparecer. Só procura por Velboa. Casal Eu vou sempre no Google. Vai. No Google coloca lá assim: comprar tecido Velboa. Parece um monte. Até ah, na... no Mercado Livre. Gente, o cupom do Casal Fefeiro é outro. Isso mesmo, Débora. O cupom do Casal Fefeiro é, é outro. Tá? Os ah, o cupom do Casal Fefeiro são 30%. Isso, esse cupom de 50% é só no Casal Festeiro, tá, gente? É só no Casal Festeiro, tá? O cupom de 50% é no Casal Festeiro Vocês vão pagar a 100 reais, tá? No Casal Festeiro É no Sim. Casal Festeiro O cupom de 50% que a gente já colocou aí E se você mandar pelo Pix, né? Pagar pelo Pix, com a chave aleatória que tá aí Você vai pagar 100 reais e vai ganhar o um gorrinho. Gente, esse gorrinho é tão fácil. E de lavuja ganha o gorro. Ganha o um gorrinho. É tão fácil de fazer esse gorrinho aqui que dá pra vocês fazerem uma produção. Nossa, eu fiz. Eu fiz é, é super fácil, eu né, Lu? Você deu 30 num dia. Entre cortar e costurar. Lógico, eu tinha que dar umas paradas, né? para atender o pessoal aqui, os clientes, né? Mas eu fiz 30 num dia. Desde cortar, é montar fácil. os moldes. Ficar, cortar costurar, finalizar tudo num dia. 30 gorrinhos, é muito difícil. Então, gente, é isso. Eu fico muito feliz de mais uma vez vocês estarem aqui me acompanhando, né? Próxima live eu e a Lu vamos estar tá estudando uma forma de trazer uma costura para vocês, tá? Ah, com molde, né? A gente Costura Gente Foi o lançamento, né? Então nas próximas vai ter é. uma... Ver aqui, nós vamos fazer, tá bom? Acho que a gente estava esperando costura hoje, mas, olha. mas essa foi é uma live ótima, gente. Imagine, olha só quantas novidades e desconto para vocês. Dica, e de né, lambuja gente. ali, ó. Imaginou? E a gente trouxe bastante dica para vocês. Eu achei interessante. Obrigada, eu, achei e tá linda. eu achei necessário trazer para vocês uma live explicando trazendo como vocês conseguem vender né no, no verão, Sim. já com o inverno, a gente trouxe bastante live falando sobre o inverno, que o inverno vende e fazendo... Então, no verão, a gente ainda não tinha trazido nada. E no verão é a época que vocês acabam que um pouco vendendo. Então, tem que usar a criatividade, tem que... Então, por isso que eu achei interessante trazer uma live, já aproveitando a época de Natal aí, Trazer uma live falando com vocês, trazendo essas dicas. Eu e a Lu trazendo essas dicas de como que vocês fazem para aumentar as vendas de vocês no verão, né? A gente trabalhou, oh, acho que faz meses. Até para cachorro que mês. não usa roupa ali. Até o cachorro que não usa roupa, que tem pet que não usa. Eu vejo muito os, os peludos aqui. As guia. Faz as guia. A de assim com laço vermelho com dourado para representar o Natal tem a outra, outra também que tem, um parece, esqueci o nome, outra guia, menino, né? Que tem a, uma gola que assim, esqueci é, o nome, gente. Tem, tem tanta smoke, modelagem que eu gosto. Smoke, o, o Smoke. O smoke, isso, smoke. É uma guia também, vocês podem fazer esses aí. Com o tema de Natal, de isso. Ano Novo, gente. Vocês vão vender bem. Muito bem. O então, peitoral, tem essas smoke, coisas. Não tenho um medo. Linha. Não tenho um medo de diferenciar tecidos. É, não fique atento Só vou usar tricolino nesse daqui, não Use Malha de algodão também dá, gente A malha baby que eu fiz hoje Aqui, ontem, acho que eu fiz Olha, essa aqui é uma camisa Malha baby, Olha ó só. Olha só, gente Olha É só. malha, então não tenham medo você Não tem medo usar, o, usar o Versalhes também na malha Pode fazer o vestido Versalhes Sim, Na malha, Versalhes se você... Malha. Vai ficar maravilhoso com esse recorte aqui, ó. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, gente. Então aproveita, não tenho medo. Pega o tecido, vou testar, teste. Pega uma peça e teste. Eu sempre faço os meus pilotos que é para o tamanho da Leste, que é o tamanho 5, né? E através dele eu me baseio para o preço dos menores e maiores, tá? Então sempre faço Isso. o tamanho 5 para a Leste, ver como é que vai ficar, né? Então, ai, ah, ficou legal, gostei. Ficou ótimo perto. Então não tenho medo, não tenho medo. Não se atentem a é só aquele tecido, tá? Brinquem bastante com a modelagem. Gente, e as outras primárias têm muitos tecidos maravilhosos lá, gente. Entre em contato com vai ela Para fazer o vai vir bastante daquele jeans de alfaiataria, sabe? A camisa de alfaiataria. Então, vai vir um então, mais pra outra outro, falou. Para sair um pouco assim das, de exatamente. patinhas, sabe? Então, os não querem coisa tão assim. Agora estão indo mais por mais homenzinho. Então, vai vir bastante esse tecido ali, ó, do casal. Sensação. A Jo eu vai vou... ter lá. Assim que chegar lá, eu vou mostrar pra vocês a é novidade. Da jo. Não é só. Pode ver aqui, ó. Esse. Isso. Esse tecido aqui é lá da Jo. É maravilhoso. E olha como deu um caimento bem gostoso. Olha que, é claro que lindo. Então, então fica maravilhoso. Ele é fresquinho não é quente, gente. E não é quente. É bem fininho. Oxfordine, assim, na minha concepção, gente, para essa peça do casal Versalhes, é o melhor tecido, tá? Olha só como ele é fininho, ó. Ó, dá pra ver a minha mão é, ali, bem ó. Leve. Fininho, fresquinho, bem ó, leve, ó. Eu sublimei, bem... ó, quem tem prensa col... é, de sublimação aqui, ó. Hoje eu postei nos stories lá, eu fazendo a estampa, montando a estampa. É no Oxfordine, ó. No Oxfordinho eu fiz. A estampa e a saia aqui é no ó. Entrar agora Isso é a Carla. Carla. Isso, Carla, esse cupom live natal é por desconto do, desse, desse casal aqui, ó. Do casal festeiro, tá? Que é esse casal que ele é dois em um, tá? Ele vira Natal e Ano Novo. Esse cupom aí é para esse casal. Aí você vai ganhar 50% de desconto. Lá no site ele tá 100 reais, a 200 reais. E você com o cupom vai, vai pagar 100 reais. Caso você faça um PIX, queira fazer o um PIX nesse, ah, nessa chave aleatória que tá aí também, que a Dani colocou, aí além do casal festeiro por 100 reais, que você vai fazer um PIX de 100 reais, você ainda vai levar... A modelagem completa desse gorrinho aqui, tá? Gente, o gorrinho, deixa eu falar sobre o gorrinho para vocês. Vocês podem fazer de malha, tá? Sabe, compra uma malha vermelha, eu fiz muito, sabe? Compra uma malha vermelha, um vermelho bonito, e vocês muito podem fazer de malha aqui. Então, vai ficar muito bom de malha também, tá? Então, vocês podem usar malha, e ela é muito simples. No tactel também dá, né, Sheila? No tactel também dá, vai dá. ficar bem bom também. Vai ficar bem bom, bem fresquinho também. Tá? Tem lugar que é então, bem barato, esse dia e Sim, essa, esse tecido barato. E daí vocês vão conseguir vender. E é uma peça que vende para cachorro que não usa roupa, para cachorro que usa roupa. A, a, como a Lu deu a ideia ali de fazer para mamãe e para o papai também. Então, é uma peça que vocês vão vender sempre. Tá, uma peça que vocês vão vender o Natal todo aí, né? Então, vai e a pena, acaba gente. Eu queria, gorro nas lojas. então aproveitem vender gorro para os adultos Sim. também. <risos> sempre, sempre falta, sempre falta. Ó, então, a gente, Felipe então Malhas é tem isso. loja na Shopee, tá? Então, tem, ela tem loja na e... Shopee. esse é a Cláudia falou que eu ouviu falar dessa malha Baby. A Felipe Malhas tem na Shopee para vender, tá? Só procure lá, Felipe Petty. Felipe vai aparecer a petinha deles lá, tá bom? Tem vários tecidos maravilhosos lá. Essa, essa malha baby é show de bola. Então, gente, eu quero agradecer vocês, agradecer a Lu por mais uma vez estar aqui comigo, né? Ah, como sempre, as nossas lives têm lá os, os seus erros, mas isso já é normal. Por quê? Porque a gente, quando a gente faz uma live para vocês, a gente não tá preocupado em... Ah, Ficar bonito, ficar... A gente tá aqui falando de vocês cara a cara, né? Porque a gente é gente como vocês. A gente é gente como vocês. Então, a gente tá se a erro na hora da live, tá se a cair tudo, avortar, de repente sair fora do ar e não aparecer mais. Então, então isso é normal. É... Já somos acostumadas com isso, né, Lu? Nós já nem ficamos mais tão nervosos. Acaba isso, que a gente mas... fazendo é, acaba que a gente fazendo graça, eu um pouco olho aqui, um pouco eu olho no computador, um pouco... Então, é isso, gente, é... para mim, tá com vocês aqui, tá conversando com vocês, batendo papo aqui com vocês, né, dando dicas para vocês é, é a mesma coisa que eu estivesse na sala de vocês, sentada, conversando com vocês Então é uma coisa normal, já é uma coisa normal minha E para Lu também, de tanto que eu tenho chamado ela, eu garanto que já tá normal aí também, né, Lu? Então, coisas sempre acontece algumas não, não. coisas. Então eu peço perdão para você que não conhecia a nossa live e tá conhecendo hoje, quer te dizer que isso é normal que de vez em quando, quando a gente fazer live, vai acontecer de novo, não vou prometer que não vai. E também te falar que eu e ela vamos preparar sim uma live de costura. A gente ainda tá escolhendo o um modelito para vocês, porque agora não deu para trazer a live de costura, como eu disse que eu queria trazer essas dicas para vocês e até porque nós estávamos empenhados em fazer essa coleção que a gente acabou fazendo essa coleção em bem pouco tempo, né? Sim. Foi assim, bem pouco tempo e Tem um então a gente queria trazer essa, essa coleção para vocês antes do Natal para dar tempo para vocês estar fazendo e estar ganhando o dinheiro de vocês, né? Não esqueçam de sempre tirar um tempinho para produzir inverno. Não esqueçam, tá? Tem aí tem o, pacote, o quarto pacote aí que tem só roupa de inverno. Se você ainda não, não adquiriu, compre o quarto pacote de modelagem aí, né? Tem modelagem de inverno lá no site também no nosso site tem a coleção Parmalat que tá uma maravilha gente, tá show de bola a coleção Parmalat. Tá? E sempre no inverno, quando vocês estão ganhando dinheiro Guarda um pouquinho de dinheiro para vocês investirem na produção de verão Com acessórios, com, com tecidos leves com... Então sempre pegue essas dicas aí Tenho certeza que vai dar tudo certo Tenho certeza que vocês vão vender muito Então aproveitem, tá? aproveitem para produzir sempre adiantado tá? Então agora bora produzir por... para o Natal né? E pro verão, que a gente ainda tem Muita ainda pela frente né? Tem a Páscoa também Que é maravilhosa, né? A Páscoa vende bastante Então, tenho certeza que Vocês vão conseguir aí fazer Muitas peças, tá bom, gente? Obrigada, Lu Obrigada a todo mundo que participou com a gente aí. Lu, obrigadão. Obrigada, pessoal Beijos, fiquem com Deus e boas vendas E aproveitem para comprar pelo PIX o casal festeiro e ganhar de lambuja os gorros de Natal. Tá bom, gente? Beijos, obrigada! Não esqueçam. Olha, que lindos. Não esqueçam, gente. Ó, pelo PIX, casal festeiro, a modelagem completa e mais o gorro de Natal, modelagem completa, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro agora, eu não posso, eu não reais. posso, eu não tenho PIX, não, eu não gosto de PIX. Por isso, 100 reais, por isso que a gente tem o cupom aí para você conseguir comprar do dia 17, que é hoje até o dia 22, lá no site por R$100,00 também, tá? A diferença é quem não que tem, que pique, tem o, do o Pix, marido, usa o marido, usa da filha pega emprestado da irmã o Pix, só isso, pra fazer essa compra isso. então não tem por que não conseguir não tem o Pix o marido tem, a prima tem, a irmã tem alguém tem para quem prestar o Pix ali então 20. aproveitem R$100,00, gente... três modelagens eu quero Três modelagem é. Gente, eu quero ver muitas peças de vocês. Não, não esqueçam de me marcar, de marcar. Eu, Sheila, né? De marcar a tendência. Pet e animania nas postagens de vocês. Eu amo ver as peças de vocês, né? Feita com as nossas modelagens. Eu amo ver a, o conceito de vocês em cada modelagem que a gente... né? Que vocês adquiriram da gente. Então, marquem a gente aí. A gente fica feliz em ver as peças de vocês. A gente também... A, a reposta toda a vida mas a minha felicidade é ver assim, as peças de vocês prontas, é maravilhoso então não esqueça de marcar a gente aí tá bom? Então é isso gente, Lu, beijos beijos, obrigado, obrigado, obrigado por estar até agora aí comigo ah, gente, muito obrigado para você que passou por aqui, que tá aqui ainda até agora, muito obrigado, Deus abençoe vocês que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. O sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupa pet. Bora produzir muitas roupas pet e vender. Porque se Deus está no negócio, o sucesso é garantido, né, Lu? Com certeza. Beijos, meus amadores. Beijos, beijos. tchau. Beijos. tchau, tchau.